Eu tô achando que é mais fácil eu jogar na loteria e ganhar o primeiro prêmio do que eu tirar uma dessas num booster. Olá, bem-vindos à biblioteca de Alexandria. E mais uma vez a Wizards of the Coast está fazendo a gente ficar. Ah! Ah! Se você jogou durante o bloco de Batalha para o Zendikar, você sabe que existe uma espécie de coleção especial dentro do bloco de Batalha para o Zendikar. Essa coleção especial é chamada de Zendikar Expeditions. Consiste de vários ciclos de terrenos não básicos que são importantes em determinados formatos, como o Modern e o Legacy, por exemplo. Essas cartas vêm com uma arte alternativa, um frame alternativo em foil e tem uma frequência muito, mas muito baixa. Desnecessário dizer que quando a coleção lançou, esse foi o maior hype uh, dentro da coleção, dentro do bloco de Batalha para E bem, não satisfeito, o senhor Mark Rosewater, em artigo, falou que todas as coleções a partir de Kaladesh terão uma coleção especial parecida. Sim, Mark Rosewater acaba de anunciar que teremos Expeditions em todas as coleções a partir de Kaladesh. Essa coleção especial, em todos os blocos, pode ser chamada de Masterpieces. E cada coleção Masterpiece terá um subtítulo referente à coleção ou ao bloco a que se refere. No caso de Kaladesh, as Masterpieces de Kaladesh serão as Kaladesh Inventions, ou as Invenções de Kaladesh. Em Zendikar é não terrenos, porque Zendikar é um plano, uh, é um bloco dedicado mais a terrenos. Em Kaladesh, como é um bloco dedicado a artefatos, bom, sabemos que as cartas especiais, as masterpieces dessa coleção, serão artefatos importantes em vários formatos. E sim, eles virão em um frame novo, com uma arte alternativa que conversa com o plano de Kaladesh, em foil, e também numa frequência bastante rara. E todos esses cards vão estar em inglês. Você pode abrir um booster de qualquer idioma que se você tirar uma Invention, você vai ter uma Invention bonita e tudo, só que em inglês. Ela não vai vir no idioma do booster. E esses cards são legais os formatos em que eles já jogam. No caso, se você tirar um... digamos um Ether vial, por exemplo, ele vai valer apenas os formatos em que o Ether vial é válido, ele não vai valer no Standard, uma coisa que o pessoal está comentando, perguntando muito, Denis, por acaso esses Cards, essas Inventions, vão valer no Standard? Não, elas não valem no Standard, elas valem apenas nos formatos em que elas já jogam, em que elas já são legais. No entanto, se você tirar uma Invention durante um Draft ou durante um selado, você pode usar, se você quiser, uma Invention, você pode usar essa Invention no seu deck, se bem que eu acho que vale mais você guardar ela bem guardadinha ao invés de usar, não é verdade? Mas Denis, o que que vai vir nas Kaladesh Inventions, o que que vai vir nessas Masterpieces de Kaladesh? Bom, primeiro é preciso saber que toda Masterpiece, toda edição Masterpiece vai ter cards que é do próprio bloco, no caso a gente vai ter em Kaladesh o ciclo dos Gearhawks. Sim, além da tiragem normal, eles vão ver também na edição especial da Scala Dash in Dungeons. Também teremos três espadas, Sword of Light and Shadow, uh, Sword of Fire and Ice e Sword of Fist and Famine, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aqui embaixo. Teremos também duas Moxes, Mox Opal e Chrome Mox. Além de outros cards, como Steel Overseer, Static Orb, Soul Ring... Solemn Simulacrum Sculpting, Sculpting steel, Rings of Bright hearth, Scroll Rack Painter's Servant Mind's Eye Mana Crypt Lotus Peril Lightning Greaves Hangerback Walker Hangerback Walker Hangerback Walker, Walker! Gauntlet of Power Crucible of Worlds Clauston Curio Chromatic Lantern, eu tenho uma dessas foil, espero que ela valha alguma coisa ainda Champion's Helm, e claro, não podia ser mais encaixado no flavor, Intervile. São edições extremamente especiais de cards já muito jogados, como eu já falei. Mas como eu já falei também, a raridade deles vai ser bem alta. Vai ser bem difícil você tirar num booster. Mas, em comparação com as Expeditions de Zendikar, elas vão ter uma frequência um pouquinho maior. Assim, tipo, por um tiquinho. Eu não entendo muito de números, mas... Parece que a frequência de uma Mythico rara Foil é de 1 de para 160 boosters, se não me engano. E para essas masterpieces a partir de Kaladesh, parece que vai ser uma a cada 144 boosters. Acho que não faz tanta diferença assim se a gente parar para pensar. Mas de novo, como o meu forte não são números, eu acho que eu estou errado nos meus cálculos. Se eu estiver errado, por favor, me corrija aqui embaixo nos comentários. Por isso, minha recomendação é não saia comprando boosters de maneira louca, de maneira enlouquecida, uh, para tentar tirar uma invention. Uh, continue abrindo os boosters normalmente, como você sempre fez. Não tipo não gaste muito dinheiro, porque uh, é uma experiência pessoal minha. Eu gastei muito dinheiro em batalha para os indicar para tirar uma expedition só depois que eu já tinha desistido. Por isso, vá com calma.